A Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho de Mato Grosso destinaram quase 400 mil reais para o Corpo de Bombeiros de Juína. O valor deve ser investido na reforma do quartel e compra de equipamentos necessários às atividades na região noroeste do Estado. Também foi possível adquirir um veículo de busca e salvamento, além de um detector para medição de gases, roupas de proteção química e outros itens, o material foi comprado com recursos de condenações trabalhistas. A Justiça do Trabalho de Mato Grosso tem parcerias com forças de segurança pública, estaduais e federais. Essa integração foi celebrada no encontro realizado no Tribunal e contou com a participação de representantes do Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Rodoviária Federal, Agência Brasileira de Inteligência, Centro Integrado de Operações Aéreas, CIOPAER e outros órgãos. Mãe ex-empregada de um motel de Cuiabá será indenizada após ser demitida às vésperas de realizar cirurgia nos punhos. A trabalhadora foi diagnosticada com a síndrome de túnel do carpo, doença desenvolvida durante o serviço que realizava. A decisão foi da primeira turma do TRT de Mato Grosso. Ficou comprovado que o hotel sabia das condições da empregada na data da demissão, inclusive quanto ao procedimento cirúrgico agendado. A trabalhadora receberá indenização referente ao período de estabilidade de um ano, previsto na lei, e também indenização por danos morais sofridos, no valor de R$ 10 mil. Reais.